Salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí, mano, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gortz, dono desse canal maravilhoso Estamos aqui para mais um react, estamos em quarentena, então por isso que tá rolando todo dia esse tipo de vídeo Eu espero que você esteja gostando, mano, agora eu tô usando um outro tipo de facecam para fazer essa parada aqui desses react Agora tem duas coisas que eu preciso saber da sua opinião, o que, que você vai achar mais massa, mano é, Uma delas é o seguinte, é o estilo da facecam eu tenho dois formatos aqui que eu já vou mostrar pra você rapidinho antes de começar esse vídeo. E eu quero que você opine. Esse é o primeiro. É, o primeiro formato. Que provavelmente você já viu. Ah, é, moleque? Você viu a transição? Curtiu, né? Então, esse é o primeiro formato. Provavelmente você já viu em outros vídeos. E esse é o outro formato. Beleza, então eu preciso saber aqui de você, mano. Se o primeiro formato, que é o padrão que você já acostumou a ver digita um se você quer dessa forma que tá aparecendo agora digita dois beleza isso daí vai me ajudar para saber a forma melhor de estar tá trazendo esse tipo de conteúdo voltando aqui para minha área aqui do, do da parte aqui que a gente troca uma ideia que é essa daqui a mais show que eu nossa cara, curti muito como é que tá essa parada aqui, tá muito show de bola Tá meio bagunçada aqui em cima da mesa, mas suave Vamos lá, mano, sem enrolação Eu vou assistir hoje o vídeo dos melhores memes da Sam Vamos ver, mano, o bagulho Aparentemente o bagulho é louco Foi postado dia 1 de fevereiro Não é tão antigo E aparentemente o pessoal curtiu Vou deixar o link aqui na descrição Então, mano, depois você assistir aqui Com certeza, se você quiser é ir lá Na página dos caras, deixar um like lá Tamo junto, vai lá e dar uma força. Então, bora lá, mano. Minha página aqui, minha área de trabalho. Show, show. Essa transição ficou monstra, Partiu assistir o vídeo, rapaziada? Vamos lá, só vamos. Começou a gravar? Começou. Vamos. Gente, nós somos aqui com a dona Silvia. Ela tem quantos anos, dona Silvia? 92. 93 anos. Dona Silvia tá aqui no Guanabara. E ah, vem merda. ela vai passar pra gente aí o segredo pra viver tanto tempo Só vai viver quantos anos, Dona Silva? 125 125, já é uma genética ah, boa, né? poxa Dona Silva, qual é o segredo? Qual é o segredo pra viver tanto tempo bastante assim? antibiótico, fantástico Olha aí, o carrinho já tá cheio Nossa, ó. velho, é cheio de cerveja bastante, bagulho, tem velho Tem que ser bastante é cevada? É Nossa, antibiótico é as ideias Nossa, bicho não tá tossindo, noite. pessoal Pega uma é o já que já um que um dia assim outro também? Tocionou na na tela, velho Ganhou respeito, fiote. Tia zona tá como? Bolada. Quer viver a minha vida faz seme, sem esforço. Ahn, uh, se eu quiser ela deixa eu pôr no Não só é uma droga geral que é sentir o gosto. Cinco travessias foram passear além da. Cinco travessias. Nossa, mano, não. não faz isso, caralho, velho, não faz isso, cara Cara, não faz isso não, velho, aí você me quebra Mano, internet tá como? É mentira! Ah, fui trollado, velho! Velho, tá senta, tá senta, vai, filho da peida, cara. E lá e o bigode que nem loininho, batizado pretinho. Olha, trago o poneirinho, dá um cheirinho no pretinho. Porque elas gostam muito disso, Gosta da pegada. Esse já era, velho. Esse já era. Tô suave, rapaziada. Tô bem, eu, mano. Aqui, no começo do vídeo, dá dois avisos muito importantes pra vocês. Manda. Meio triste. O primeiro aviso que eu tenho que dar pra vocês é que quem me ajudou a fazer esse vídeo foi o Mael Memes. Ele tinha um canal, rapaziada, com Ai, esqueci, mais velho. de 95 mil inscritos. Acho Nossa, que faltava, cara. Se eu não me engano, acho que ele tava com 98 mil inscritos. Faltava apenas 2 mil inscritos pra ele chegar a 100k, rapaziada. Nossa, então, velho. Eu, tipo, Muita gente. E aconteceu o seguinte, rapaziada. Ele simplesmente postou um vídeo de meme. Um vídeo que é reutilizado, certo? Daí ele tomou um strike. E logo em seguida, um strike quando faltava um dia para sair o strike dele. o YouTube foi lá e derrubou o canal dele. Deu ban no canal. What do o o mano? Ou seja, faltava só dois... Mil inscritos, só apenas dois mil inscritos para ele chegar a 100k e o YouTube tirou o sonho do rapaz. Então, rapaziada, ajuda ele aí a ele tentar chegar a 100 mil inscritos de novo, assim como eu quero também. Aí, então vai lá no canal dele, ó, pega aqui, entra no canal dele, aperta inscreva-se, ativa o sininho lá, certo? E é isso aí, amanhã ele já vai postar uhum. vídeo novo aí, rapaz. E outra outro aviso que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte. Nossa, sininho. que triste isso, eu ia velho. Eu muito que vocês... Eu tenho medo disso. Do dos react, velho. Né? Ver se o sininho tá ativo, certo? Por favor, rapaziada, é muito fácil, rapaziada, ativar o sininho. Do lado do inscrito aí, ó, vai ter o sininho. Aí você aperta nele e deixa em todas, todas as notificações, certo, rapaziada? Show, vizinho, é confirmado. Tá... Ah, então, V, mano... É... Caraca a cara do bichão, velho, tá desesperado velho. Meu Deus, tomara que eu não seja o próximo <risos> Nossa, mano, Esse cara é muito... Mano, da onde sai isso, velho? Ah, ah mano Quem fez isso, velho? Puta merda Deixa eu abaixar minha cadeira aqui Ah, perdi a última, cara Dá uma baixada aqui na minha cadeira Porque eu tô muito pra frente, mano Essas do dinossauro é foda Quanto isso, não Acre. Dinossauro jogando jogo do dinossauro Parabéns Parabéns, dinossauro jogando o jogo do dinossauro. Uai, é que ele tá como? Evolução Mano, quer ver que vai? Ah, eu sabia, velho. Eu sabia. Eu não tinha ouvido da música do Shrek essa parada. Isso é verdade, velho? Nossa, isso é mentira, né, velho? Não. Olha isso, velho. Não, isso é mentira. Olha isso, velho. O bagulho deve se movimentar muito rápido, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Ele vai ser. <risos> Nossa. Sim. Ah, que tristeza, velho. Que tristeza. tristeza <risos> mor, Eu virei de canela. Não vendo mais jerecão. Só vendo canela. canela. canela. canela. Não sou eu que tô vendo isso, tá, amor. Olha um gente bonita aí. Ô menino. Ah, ali, vó. Esse é o reflexo. Ah, isso aí, tiazinha, você tá falando de mim. Ele ia mostrar o dedo pra esse malandro aí. Ai, cara, barata, é muito... mano. Meu filho, meu Deus, o meu filho não tem medo disso, velho. Mano, meu filho não tem medo, mas. Se aparecer uma merda dessa no meu quarto, eu morro, velho. Mãe, eu tanta violência, rapaz. Ai, é. <risos> <risos> é, cara, eu sabia, mano. Você que se vê a de gritar. Oi, Dobra oi, para com essa porra aí, meu irmão. Corre, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de badernista! Oi, eu... Oi, eu... Esse é o maluco que joga Free Fire? É nada. É sério? É nada. Acho que é Bruno, né? O que que tá acontecendo? Nossa! A o só que o cara só então os shorts do maluco no rabo. Pra si, pra acontecer... Em São José da Laje. Mande salve pro Jacinto Leite aqui no Rego. Nossa, Jacinto Leite aqui no Rego. É, Olha é, é, a cara é, do é, maluco. Olha lá, eles não entendem nada, velho. Se liga. Olha ficou todo sem mano. graça. Isso já aconteceu comigo Sabe na Laje. Porque as menino, gostam de bandido, mano. Ah, <risos> fala aí Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer Vai, animação, vai, fazer vai Thiago. Vamos fazer mais não eu vou te dar Vai Tiago, toma Vai Thiago! toma essa pra ir. aprender mais Tiago Tomou-lhe uma <risos> <risos> Ai meu Deus, esse cara não presta velho toma. Nem carnaval. vou beber muito no carnaval Tava indo te mandar mensagem, velho Você ficou muito louco ontem A hora que eu tava te levando embora, velho Você hum. pediu pra eu parar o carro Eu pensei que você tava passando mal Você saiu do carro, abraçou uma árvore E falou que era o Groot, velho da... Aquele maluco lá do... dos Guardiões da Galáxia Eu até tirei uma foto sua, mano Tava muito engraçado Adorar você... Você traiu sua namorada, cara. O pior de tudo é que ela tava no seu mundo. RPD, esse eu já vi. Temos que confiar no exército brasileiro, velho. Nossa, isso é um bagulho que eu preciso assistir muito. Mas será que aquele bagulho explode mesmo, velho? Tipo, depois que ele caiu, assim, depois de uma cota? Ou é só de... de... Sei lá, é falsa só pra pegar o impulso. Meu Deus do céu. Não, isso é, mano. Como que o cara vai jogar uma granada assim, velho? Mano, na moral, o cara tá comendo pipoca? Joga essa merda amiga. pra trás, velho? Você uh, é que tem algum motel aqui perto? Motel. Tem. Tem, tem lá na. Quando a vovó visita. Quando a vovó É, só cara, é que eu queria conhecer, que eu nunca fui em um, velho. Só que eu fico meio com vergonha assim, velho. Não, não faz vergonha, não, pô. Tu. Tu não... ir lá comigo, não? Hã? Tu vai entrar comigo lá? Vai ter que dar o um botico, filho. Vai, trouxa, Vai zoar quem não quer. Porque eu tô indignado mano, eu vamos ver na indignação do malandro Aí eu fiz um pão, beleza Coloquei peito de peru Maionese Fiz minha coquinha mano. Aí quando eu fui ver, passei maionese Ó, dei uma mordida No pão Tava com gosto de shampoo ya. Aí eu fui ver Ah não É maionese pra cabelo Ah né? não, mano Puta, quem inventou esse bagulho, velho quem é o filho da puta? Cala o cara. De mas... Mano, na moral. Não, capítulo. quem é que comprou é essa porra? Ou então faz um pote que... diferente, velho. Enzo. Bem-vindo ao meu mundo. Filhão, tenho certeza. Olha que da hora, velho. Torto, ele sentava na minha perna torta, sentava no meu bagulho torto. Minha era torta. Ué, que é bagulho de bíblia? Eu tô falando de nossa, mano. Agora que ele percebeu? Agora que ele percebeu. É, vai, fi, vai com a maldade do mundo aí que você vai ver. Vai descer, fi, rapidinho. Bom, rapaziada, acabou o vídeo por aqui. Tamo junto, eu espero que você tenha gostado Do vídeo, mano, essa transição Esse novo formato aqui do canal, tá muito massa De verdade, eu tô curtindo Passar essa quarentena, fazendo uns vídeos aqui Pra vocês, tamo junto, mano, então Comenta aí, não esquece, velho, eu quero saber sua opinião Compartilha o vídeo, mano, porque nós tá crescendo Graças a Deus e muito Rápido até, pra mim Ou pro meu gosto, então por isso que eu tô Investindo em qualidade, que é pra gente melhorar Cada vez mais, tamo junto, mano, valeu aí, família Valeu, um abraço aí pra todos que está acompanhando, que está dando essa força, é nós. Valeu.